O blog da Startup Militante, liderada apenas por negros, publicou esta semana uma matéria com o título Is Coffee Racist? Ou Café Racista? Como beber café perpetua a supremacia branca? A reportagem cria uma narrativa absurda ao afirmar que quem toma café está beneficiando o racismo, criado por negros para negros e agora um pilar do capitalismo de supremacia branca. Se você consome café, está ajudando uma indústria baseada no racismo, dizia o texto. Ao final da reportagem, uma frase diz É hora de boicotar e desinvestir. Infelizmente, o café não é a única bebida racista no mercado. O leite também se tornou racista depois que os supremacistas brancos começaram a usar a bebida branca como símbolo de sua pele. A reportagem ganhou repercussão mundial a partir do compartilhamento do dono do Twitter, Elon Musk, que respondeu de forma surpresa Até Meu Café, a postagem repercutiu de forma negativa nas redes sociais. A ONG chegou até a bloquear os comentários devido ao volume de críticas provenientes, inclusive, de movimentos que lutam contra o racismo. Um comentário chegou a afirmar que a ONG está promovendo a divisão de classes e criminalizando o racismo de forma generalizada. E você, o que acha disso? Eu sou Samantha Ledo, da Rede Comunique, Curta, siga, comente, compartilhe e até a próxima!